Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje eu vou trazer é, o tema Eu planto, eu colho. Ah, mas você é velho, batido, eu sei. A gente colhe o que planta, né? É, simples assim. <risos> né? Se eu planto um abacaxi, eu vou, não vou colher quiabo. Né? Eu vou colher abacaxi, ok. É, mas quando a gente esquece disso, né? a gente no dia a dia é, pode não ser tão é, óbvio, né? Coisas. Ah, se eu bato eu apanho, né? Vai vir uma oportunidade se eu, se eu roubo, eu vou né, ser roubado. Né? Não é tão óbvio assim, mas a coisa é sutil, né? E é exatamente por isso que às vezes a gente acha que tá acertando, que tá lá, né? E ainda tem coisinhas que a gente se pega, pô, mas caramba, não, não, não deslizei aqui, e não, isso poxa, não era pra eu já sabia disso, né? Bem desse mole, né? Uh... E volta lá, revisita, com amorosidade. Eu normalmente agora acho graça das coisas. Né? <risos> tipo, nossa, jura que você dançou nessa? <risos> Enfim, é, nem sempre acho graça. Às vezes, é, é, caraca, caramba, nossa, precisava disso? Já não sabia, né? Mas é, é sempre uma oportunidade. É sempre uma oportunidade de trazer luz. Olhar ali para aquelas coisas que estão esquecidas, guardadas, escondidas. Não compreende A gente não compreendeu bem. Ah, sabe aquelas coisas que a gente passa a vida toda e fala assim... Agora que eu entendi, já ouvi mil vezes. De formas diferentes, pessoas diferentes. Até daquela vez pessoa que eu adoro, falou mil... Só agora que eu caiu minha ficha. Então, às vezes, a gente precisa ouvir muitas vezes, né? muitas coisas, muitas vezes, de formas diferentes, e a gente e, e às vezes ser é uma palavra de uma hora, de duas horas, de coisas que a gente lê, uma palavra, uma frase tum, vira vira ali a chavinha, né? e essa coisa de a gente plantar né, a gente planta com os nossos pensamentos, não é exatamente só com as nossas ações. Né? A gente tá pensando, a gente está criando, né? Então eu tô criando com o meu pensamento, tô plantando ali. Eu tô pensando algo que não é legal. tô pensando algo sobre alguém que, pô. Pra que eu tô pensando isso? É um julgamento, é um pensamento raivoso, é um pensamento que denigre a pessoa, né? Ou que já, que já me coloca numa condição de que eu acredito que eu vou estar tá de cara com uma coisa que eu já não acho que é legal. Então, assim, o nosso pensamento, ele já é uma semente que a gente está plantando ali naquele momento. E a gente não percebe muitas vezes, a gente aplica, é muito no automático, né? A gente ainda está muito acostumado a viver no automático, por isso que é importante a gente estar muito atento, estar muito presente, estar atento aos nossos pensamentos, vigiando todo o tempo, porque cada pensamento é uma sementinha que a gente está plantando ali e o sol é fértil. Né? vai plantar, vai brotar. Os meus pensamentos, eles me trazem paz. Esse pensamento me traz paz. Ele me faz bem. Esse pensamento me traz alegria, conforto, relaxa. Esse pensamento me traz confusão. Esse pensamento tem a ver com o que está acontecendo agora. Ou ele é fruto de algo que já aconteceu, faz parte de um passado que não necessariamente é mais realidade, mas ainda fico remoendo, trazendo à tona algo que já não é mais, ainda então não está mais acontecendo, mas eu fico trazendo para cá. Esse pensamento tem esse poder de Criar, ele vai estar tá ali eu, eu vou, e a gente ainda planta, a gente bota ali essa semente e a gente vai adubando, né, com aqueles sentimentos, a gente vai botando ali aguinha, regando, né, colocando mais sentimento, mais situações, mais outros pensamentos e vai ali. E muitas vezes, lá ali um pouco da frente, tá lá aquele, aquela plantinha. Nossa, nossa, Fulano fez isso. Pô, aconteceu, aprontou essa situação. Eu plantei, eu plantei esse pensamento hoje, agora, aqui, né? Eu tô vendo uma coisa, às vezes na televisão, às vezes tô ouvindo alguém falar alguma coisa eu tô ali. Plantando. Eu tô agindo com alguém, falando coisas, ou até é, de boca calada, mas com pensamentos, emanando sentimentos complicados em relação àquela pessoa. Eu tô plantando isso. Eu tô plantando algo que daqui a pouco vai se mostrar. Fruto disso que eu tô pensando. Fruto disso que eu tô sentindo. Então, hoje não é mais essa coisa clássica, óbvia. Pá, pum! Bateu, levou. Não é? É, é, é, é prestar atenção no sutil. né? O no nosso presente momento. O que, que eu tô pensando? O que, que eu tô sentindo? Eu tô criando... Eu tô ali, colocando a sementinha e regando, botando comidinha nela. E a criação é aquilo que eu plantei. Então, é, um, é uma reflexão que eu trago que é muito importante. A gente fica muito distraído, né? passa boa parte do tempo distraído, mas chegou a hora de Estar atento. Estar presente. Né? Muitos muito já se falam né, das práticas de meditação. Da presença. De você estar presente no que você está fazendo. Seja qualquer ação no seu dia. O que, que você está pensando quando está lavando a louça? Não. O que, que você está pensando quando você... Às vezes você está num restaurante comendo com as outras pessoas, com amigos, com família. O que você está pensando? O que você está fazendo ali? Você está atento, atento àquilo que está acontecendo? Você está vivendo aquele momento? Ou você está pensando em outra coisa? Às vezes você tem a televisão ligada ali, você está falando, você está comendo, tem uma pessoa na frente, mas você tá está frente, você está pensando no negócio que apareceu na televisão, na notícia que não sei o quê. Né? O que, que você está plantando? Você está plantando sentimentos, a partir dos seus pensamentos, você está plantando é, a não atenção do outro, porque você está ali, mas você não está presente, né? Então você também está fazendo isso com o outro, você não está atento, você não está dando atenção, você está ali. Então, o que, que você está plantando? O que, que a gente está plantando a cada momento? Se a gente lembrar e trouxer essa reflexão para o nosso dia a dia, nossa, você imagina como vai ser esse jardim se a gente escolher com mais carinho e cuidado dessas sementes. Cada semente, plantei. Essa aqui. Essa aqui tem amor. Essa aqui tem carinho. Essa aqui é totalmente pacífica. Essa aqui tem paz. Gente, até me arrepiei. Imagina isso. Como será esse jardim? Daqui a pouco, ali na frente. Essa é a nossa vida. É simples assim. Não, Sandra, não é simples. É. <risos> é simples assim. É simples assim. Mas a gente não tá acostumado, então a gente acha difícil. Entende? A gente acha difícil. A gente tá acostumado a trabalhar, dá trabalho. Ah, pô, tudo dá trabalho. Dá trabalho ficar atento, né? É porque a gente tá acostumado. Mas veja, é, as crianças estão atentas né o que elas estão fazendo Você vê elas estão ali se elas estão desenhando é que desenha chama não ouve né está vendo a televisão assistindo o filme ela, tá, ela decora a fala sim porque é muita atenção né quando nós estamos em atenção plena a gente fica magnífico, a gente tá ali a todo vapor da... Tudo nosso, céu célula, tudo tá ali, ó. Em função daquele momento. Que e é tem. aí que a gente lança as sementes. Mas que semente é essa? Então vamos, vamos treinar ficar atentos. Atentos ao nosso sentimento. Ah, mas quer dizer que eu não vou mais pensar besteira, não vou mais ter ó, raiva. não Vai. Vai não vou ficar triste, vai, vai, mas quando nós estivermos nesse, cada momento, a gente vai estar atento, aí a gente vai escolher, epá, essa sementinha fica aqui, você fica aqui, essa aqui você não vai, não vou, não vou jogar não, essa eu não vou plantar não, isso aqui eu não quero lá na frente, isso aqui não vai dar fruto que eu gosto, isso aqui vai dar um trabalho, depois lá na frente, vou ter que arrancar, vai ser, vai ser de espinho. A gente vai escolher. E aí, essa é, essa é a beleza da coisa, né? Quando a gente começa a ficar atento nas sementes, né? Os pensamentos, o que a gente tá criando a cada momento, a gente vai colher ali depois se eu tô pulverizando, né, ali, eu não sei nem como é que é o nome da palavra agora, se eu tô disseminando essa semente, eu vou espalhar, né, como, como as abelhinhas, como os insetos, como os passarinhos, levam ali, espalham o pólen o próprio vento, espalha, vai cair em tudo quanto é lugar. Vai levar pra longe. E vai plantar lá. Se imagina. Imagina os seus sentimentos, seus pensamentos, como esse pólen. Né? Que vai no ar, o vento vai levar. Vai pra onde? O que você quer? Ver plantado. É isso. Então, é, essa reflexão, se a gente lembrar, cada dia mais um pouquinho. A gente não vai passar do nada pro tudo num dia. Não vai, esquece. Não tem como, porque realmente é cansativo, a gente nem tem essa habilidade. Mas é treinando, não é? A gente treina, vai treinando, claro. É como qualquer coisa, é como falar o um idioma, é como fazer uma tarefa, é como uma, é, criar uma nova habilidade, que é treinar, desenhar qualquer negócio. Treinando, a gente faz mais e faz melhor. Né? Então, treinar, estar atento a esses pensamentos... A esses sentimentos que a gente pulveriza aí, por aí, plantando nossa volta indiscriminadamente, sabe nem onde vai parar. O mundo é isso. O mundo que a gente vê é isso. Tá todo mundo criando o tempo todo aí. O que a gente vai criar pro nosso mundo? O que a gente quer ver plantado? Né? Então. Essa reflexão que é simples assim, mas se a gente não treinar, a gente nunca vai achar que é simples assim, mas é. Então, é o meu convite para hoje. Vamos estar atentos ao que a gente está plantando. Vamos estar atentos aos nossos sentimentos. As nossas ações também. A gente planta com ação. Sim, sim. A gente planta com ação. Se eu cuido... Se eu cuido das minhas coisas. Se eu cuido de mim. Se eu cuido do meu corpo. É pra mim, não é só pro outro, não. É pro mundo, mas é pra mim. É todo esse mundo, eu tô no meu corpo. Meu corpo é meu mundo. A minha vida... Eu tô plantando. Eu tô criando para mim, né? Então, as minhas ações que eu faço aqui agora, que eu vou fazer daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, para mim, para minha vida, pro meu ambiente, para onde eu tô, para minha casa, minha família. O que eu vou fazer? o que eu estou plantando? Essa reflexão entre em contato com o seu coração. Esse é quem vai dizer aquilo que você vai sentir. E você vai dizer assim, ah, essa aqui, essa semente aqui, ó. Às vezes a gente tem dúvida de alguma coisa. Isso aqui é legal. Ah, eu vou falar isso aqui. Ah, eu vou fazer, eu vou agir isso aqui com fulano, com ciclano. Tá na dúvida? Pausa, respira. Sente. Primeira coisa que vier pra você, assim, do seu coração. Traga pra você a sua verdade essa é a maior semente a melhor semente aquela que vai dar os frutos mais maravilhosos mais suculentos mais deliciosos as flores mais lindas mais delicadas mais perfumadas as árvores mais frondosas tem mais sombra isso, a resposta está aqui no teu coração, então a gente pode às vezes esquecer, ok, agiu, fui lá, tá, sempre tenha oportunidade, a cada momento, de fazer outra, faz de novo, refaz, ou faz diferente da próxima vez, naquela eu já fui <risos> já era. ok, tá bom Fa, bota outra vai lá, faz outra na próxima oportunidade nessa sementinha aqui, agora essa aqui vai ser ó boa gostei dessa entende? mas vamos ficar atentos porque é a nossa vida a nossa vida é essa plantação que a gente vê florescer todo dia, cada dia, é fruto, cada momento é fruto de uma coisa que a gente plantou antes, a gente já plantou, o que eu tenho agora, aqui nesse momento, eu plantei, a reação que o outro tem comigo, que eu tenho com o outro, que é a minha vida, as pessoas, o meu entorno, eu plantei, ah, mas eu não estou gostando de nada disso. caramba, tem aí ó, a, a vida é um terreno pronto, já tá ali, é só jogar a semente, e aduba, e joga uma aguinha, né, pô, vai regando, cuida, entende? Não tem, não tem essa que não dá, dá, tá lá, tempo todo, totalmente disponível, tá pronto, é só escolher, escolha melhor semente, pense em você, cuide de você, semente de tudo, do seu bem estar, do seu corpo, da sua alma, das suas relações, de tudo, plante tudo o que você quiser ver na sua vida. E colha. Colha. E planta de novo. E mais e mais. Simples assim. Torne simples. Faça ser simples assim. Esse é o meu convite. Essa reflexão. Deixo aqui... O meu convite para você curtir esse vídeo se você achou que pode se contribuir para mais alguém. Se você gostou, compartilha. E vamos levar sementes de paz, de alegria, de amor, de boas reflexões adiante. É uma forma de plantar também. Um grande beijo e até o próximo encontro. Tchau, tchau.